Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o irmão Valdir. Estamos aqui na congregação de Luiz Gonzaga, aqui na Coab 2. Há muitos anos que essa igreja, ela foi inaugurada. E faz um tempo, irmãos, que a gente está cobrando as bancadas da igreja ao nosso pastor Cândido de Freitas. E eu queria que os irmãos vissem o estado das, das bancadas em que os irmãos estão questionando. Olha, veja só, as bancadas são assim, está vendo? É, estou todas estragadas as bancadas né as irmãs encostam é, as costas e rasga as roupas e elas também ó amolengadas vocês veem que elas estão amolengadas está vendo é, muita delas também são escoradas com algum algum tipo de pedra dessa dessa é. forma aí ó e nós estamos pedindo ó Coupim. Coupim. tá aqui o irmão Zezinho conosco também ó cupim tem aqui ó cupim comendo as, madeira. a madeira toda e a gente já pediu para o gestor local que é o pastor Cândido de Freitas é, trocar as bancadas da igreja, não é? E eu queria por gentileza que os irmãos vissem, olha, tá vendo? Aí a gente dizima na igreja, os dízimos são para a manutenção da igreja, mas quando a gente vai olhar, olha, a gente, ó, vejam as as, as as bancadas como estão, tá vendo? Nós precisamos que os irmãos é, divulguem isso, olha, aqui é toda comida de cupim, ó, tá vendo? Isso aqui quando senta, irmãos, ó, é um buraco. Ó. Quando a gente senta, ó, tá vendo, ó? Quando a gente senta na bancada, rasga o terno, não é? É desconfortante você vir adorar e passar por alguns constrangimentos como esse. Peço a compreensão dos irmãos que estão aí vendo, não é? É a nossa igreja, né? Hoje está assim. As pessoas, né? o pastor já cobramos ó, o presbítero Adalto também já cobrou ó. olha gente para isso aqui ó. olha olha só olha só que, ó, que, que como é constrangedor tá vendo irmãos tá tá vendo as bancadas todas estragadas e eu peço que vocês vejam isso não é porque nós precisamos é, trocar as bancadas da igreja e que o nosso pastor o gestor local e vendo esse vídeo possa ter misericórdia da gente, porque a morada nobre é tão mais pequena do que a Luiz Gonzaga, você veja o tamanho do prédio, né e até agora não trocaram as nossas bancadas, tá certo? Então nós pedimos a compreensão de todos vocês, quero agradecer, um abraço, fiquem todos na paz, a todos aí desse grupo abençoado por Deus. Deus abençoe meus irmãos.